Esse pão de alho ficou simplesmente uma delícia. Então, vem aprender comigo. Aqui no processador, vamos colocar quatro cabeças de alho. E vamos triturar. Aqui eu tenho umas quatro ou 5 cebolinhas. Vamos colocar aqui também. A quantidade que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga. Gente, vocês não tem noção de como ficou esse pão de alho Igual ao mercado Maravilhoso Deixa o seu like Que vocês vão amar esse pão de alho E 100g de maionese Aqui eu tô colocando a metade do queijo ralado. E aqui eu tô colocando 100 gramas de requeijão. Quem não é inscrito no canal, a gente se inscreva pra vocês não perder essas delícias. E ative todas as notificações para vocês receberem todos os vídeos. E compartilhe, fique à vontade. Aqui eu estou colocando duas colheres de orégano de sobremesa tá? e um pouquinho de sal. Vamos misturar aqui. Olha só, gente. Olha como ficou bonito. Agora eu vou passar aqui para outro recipiente, tá bom? Eita, ela tá tão cheiroso, gente. Muito bom. Olha só. Ficou uma pasta, né? Aqui. Agora eu tenho aqui o pão francês, vocês podem pegar a bengala, o pão que vocês tiverem aí. Eu vou cortar, mas não até o final, só até aqui, né, olha. É de um dedo, de espessura, vamos cortar aqui o pão. Olha só como ficou. Agora vamos pegar aqui e colocar aqui no meio deles. Não precisa por muito, tá? Não precisa por muito só pra gente ir colocando aqui e também, gente, vocês podem colocar a mussarela aqui no meio também. Vai ficar uma gostosura. Já vai deixando o forno pré-aquecido 180 graus que a gente vai levar pro forno. Agora, com essa espátula, aqui, olha. Eu vou colocar aqui por cima também. Gente, é uma delícia que vai ficar isso. Deixa no forno até dourar e derreter o queijo. Vai ficar maravilhoso. Olha só como ficou. Vou colocar aqui no refratário. A cara já tá boa. O perfume aqui também. Hum. Olha gente, ficou maravilhoso, ficou crocante, ficou olha, uma delícia, vocês não tem noção do que ficou esse pão de alho. Ficou maravilhoso, me siga lá nas minhas redes sociais, Receitas Lisinha, no Face e no Instagram. E deixa seu like, comenta no canal que vocês vão amar esse pão de alho que ficou simplesmente uma gostosura.